Olá, bem-vindos, eu sou Eber Lopes eh, e hoje eu estou aqui no Project Web Experience para tratar com vocês um tema muito importante, que é o gerenciamento dos documentos dos projetos em que nós gerenciamos usando o Project Online. Tá? Como vocês sabem, a Microsoft tem a solução de PPM, que é uma solução muito utilizada e recentemente ela melhorou o modelo de licenciamento, eh, incluindo aí no Project Online, né? o licenciamento do Project Professional então hoje quando você compra um Project Professional você compra através do Project Online e automaticamente você ganha um PWA que é um Project Web App para que você possa centralizar os teus cronogramas dentro é, do Project Online tá? quando a gente fala de Project Online é, a gente sai desse contexto comum que é salvar o MPP, né? salvar o teu cronograma dentro de um file server, dentro de um pendrive, é, e, e a gente ganha um, um poder muito grande de colaboração dentro dessa plataforma da Microsoft de PP. Tá? É, como vocês devem saber, o Project Online é uma solução integrada com o SharePoint, na verdade é, é um serviço contido dentro do SharePoint, tá? é um service application do SharePoint, é, então a gente consegue estender todas as facilidades do SharePoint para dentro da plataforma do Project Online. Tá? Então, quando a gente fala de Project Online, nós estamos falando de uma plataforma é, de serviço que é a Microsoft comercializa em cloud, tá? sem a necessidade de você instalar nada no seu servidor, é, fazer a aquisição de nenhuma licença adicional para que você possa utilizar o serviço. Serviço totalmente online para que você possa gerenciar os seus projetos de uma forma mais ágil, de uma forma mais rápida é, e muito mais simples. tá? meu tema hoje é um tema bastante delicado, que é o gerenciamento dos documentos. Né? Então, quando a gente fala de projeto, é, diretamente a gente está falando de conhecimento. Quando a gente fala de conhecimento, a melhor maneira hoje da gente guardar este conhecimento, armazenar este conhecimento, é em documentação. Tá? Então, a gente está falando de manuais, a gente está falando de escopo, a gente está falando de definição é, de matrizes de comunicação uma série de documentos que juntos ali formam ali é, o acervo documental do projeto tá? é, eu acho que é extremamente importante vocês colocarem esse tema na pauta de vocês, porque é algo que é, quando a gente está falando de um volume muito grande de projetos projetos maiores fica inviável utilizar o um file server para fazer a gestão documental dos seus projetos. Tá? Falando um pouco sobre mim, sou especialista de colaboração da Microsoft, trabalho diretamente com a implantação de Project em um escritório de projetos né? e SharePoint. É, aqui estão os meus contatos, né? YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter. É, Para que vocês possam entrar em contato com a gente, siga a gente nos nossos canais. É, eu tenho o hábito de colocar é, é, periodicamente vídeos com conteúdos técnicos para vocês poderem consumir tá sobre SharePoint a gente fala muito sobre tendências para onde o SharePoint está indo para onde a plataforma está indo né a gente está vivendo uma constante transformação digital né e a Microsoft ela está um passo à frente quando a gente fala de PPM né? a gente tem é, muitas novidades vindo aí, vocês vão perceber que nós, MVPs da Microsoft, vamos trazer algumas novidades para vocês de primeira mão, é, através da comunidade, através dos nossos blogs, é, Youtube, LinkedIn, para que vocês é, comecem a se preparar para essa integração que o PPM da Microsoft vai receber junto com Office 365, né? então a gente tem Teams, a gente tem Power Apps, a gente tem Flow, a gente tem o Project Online, né? de repente, imagina que bacana, tudo isso integrado, né? eu não preciso de repente abrir o PPM, abrir o Project Online para poder fazer o cadastro de uma ideia, eu faço direto do Teams, né? usando ali os recursos das guias de colaboração do Teams, então é, nosso papel como MVP da Microsoft é fomentar o conhecimento, Early Adopters, né? todos esses conhecimentos que a gente vem adquirindo recente da Microsoft, dos novos produtos, das novas melhorias que ela implementa no, nos produtos né, de cloud e on premise também, a gente vai entregar em primeira mão para vocês. Tá? Escrevi uma pauta bem simples hoje para que a gente possa ter um, um, um rumo aqui para onde nós vamos na nossa apresentação. Tá? Então nós vamos aí entrar no contexto da biblioteca de documentos do SharePoint, quais são as suas facilidades, o que, que nós temos, o que, que é uma biblioteca de documentos, muitos de vocês não sabem, né? e qual é o potencial dessa biblioteca de ferramentas dentro da plataforma. Tá? Lembrando que é uma biblioteca de documentos do SharePoint, mas ela está contida dentro do plano do Project Online que você está fazendo a aquisição aí para ter o seu Project Professional. Tá? É um tema bastante polêmico, que é o versionamento dos documentos. Hoje vocês estão acostumados né, a trabalhar o nome do documento, o um espaço traço 1.0, 2.0, versionar no nome do arquivo, e aí com isso você cria um volume muito grande de arquivos. né? Se o teu file server não tiver uma solução de deduplication, dedup, de você acaba consumindo muito espaço em disco só pelo fato de ter que guardar as versões né, dos seus documentos. é Um tema bastante importante que é o Android for Business. É, hoje, é, no Brasil, vocês sabem, o, o, o grande gap hoje de tecnologia da informação é conectividade. Nossos links, nossas operadoras de internet é, deixam a desejar e muito ainda no Brasil. Nós temos alguns clientes remotos, e qual, os quais não, não tem uma conectividade excelente de dados e com isso a gente acaba tendo algumas oscilações durante a utilização da ferramenta e o OneDrive for Business ele tem a capacidade de fazer um cache offline sobre demanda dos seus arquivos para que você tenha na sua máquina uma versão offline, caso você esteja sem conexão você consiga continuar trabalhando dentro da sua, do seu documento, do seu Excel, do seu Word sem essa interrupção por, por falta de uma conexão com a internet tá? Uma outra coisa bem bacana que eu quero mostrar para vocês a gente consegue integrar o SharePoint com o documento, utilizando partes rápidas, buscando metadados do sistema e trazendo para dentro do documento, como o número da versão, etc. Tá? Uma coisa muito importante e hoje muito comum dentro dos PMOs, né, que é a coautoria. Hoje mesmo nós estávamos aqui trabalhando, revisando um documento, traduzindo para o inglês para mandar para um cliente nosso da Holanda. E nós estávamos aqui com um profissional técnico, eu aqui da área comercial, o nosso gerente de operações, e a gente estava trabalhando todos no mesmo report, né, um RSA, é, é, para poder enviar para o cliente um, um, com a melhor qualidade possível. Né? Então, é, várias pessoas editando ao mesmo tempo o documento para concluir um projeto, um relatório de entrega, então é, fazia sentido ter double check, dupla checagem né, do conteúdo, revisão, etc, então é, a coautoria ajuda muito nessas questões, trabalhar múltiplas é, pessoas no mesmo conteúdo, tá, isso é bem bacana também para quando a gente tem escritórios remotos, né, a área jurídica também a gente usa muito, vários advogados escrevendo a mesma minuta, né, e na área de projetos não é diferente, às vezes a gente tem é, uma conferência ou às vezes um, um trabalho que precisa ser feito entre os dois sites, né, e, e que a resposta de um lado tem que ser simultânea com o outro. É lógico, existe hoje aí as facilidades do Teams, do Skype for Business, é, que a gente consegue compartilhar a tela, tá? Mas é diferente, né? A coautoria, é, você tem dois documentos abertos em dois desktops diferentes, a única restrição da edição no Word é o parágrafo e no Excel é a célula, tá? Tá? Então, coautoria, um tema bastante bacana que nós vamos comentar aqui. Gestão de alerta, extremamente importante dentro do cenário de gerenciamento de projetos. porque Documentos de projetos, geralmente, são documentos sensíveis, documentos que têm um plano, é, que tem uma estratégia ali dentro. E, se alterados, é extremamente importante que uma equipe seja comunicada. Né? Ou, então, o gerente do projeto seja avisado a gente consegue configurar os alertas dentro do checkpoint para que todo documento que for alterado a gente consegue ter aí uma notificação, né? um rastreamento, é, uma comunicação mais efetiva dentro do da sua plataforma. Tá? E para fechar eu vou mostrar um pouquinho para vocês do Microsoft Flow, tá? Que é um, um, uma ferramenta de automação da Microsoft onde você consegue automatizar várias coisas, inclusive a gente tem alguns clientes já utilizando integração através do Flow, ou seja, toda vez que alguém coloca um comentário por exemplo na rede social, eu quero que ele crie uma issue do meu projeto, eu quero que toda vez que é, uma reclamação é, for registrada no meu Dynamics 365, eu quero que ele crie uma issue no meu site do projeto, então você consegue integrar diversas aplicações utilizando o Microsoft Flow, tá? Então, sem mais delongas, vamos partir para demo, porque essa palestra é uma palestra basicamente 100% demo. Antes da gente partir para demo, eu só vou pedir para vocês, utilizem as redes sociais para divulgar esses conteúdos, a gente tem aqui a hashtag PWE2018 Tá? É a hashtag que nós estamos usando para divulgar este conteúdo, é extremamente importante que a gente passe para frente esta mensagem para que mais pessoas é, descubram que existe muito mais do que elas pensam dentro desta plataforma da Microsoft, que agora está disponível para todos os usuários é, que estão fazendo a aquisição de, de Project Professional através do Project Online, ok? Bom, vamos lá. Essa aqui é uma página inicial da, da ferramenta, para quem nunca teve contato. A ferramenta web, bastante intuitiva. Tá? E quando você configura o teu tenant pela primeira vez, você tem, recebe logo essa tela de entrada com é, a central de projetos, onde você tem a possibilidade de criar projetos e armazenar os seus projetos aqui dentro. Tá? Então, eu tenho alguns projetos de exemplo aqui. Tá? Mas uma coisa muito importante, todo projeto, ele tem... é opcional, gente. Eu posso configurar para toda vez que eu publicar um projeto dentro do meu Project Web App, ele criar automaticamente um site de projeto para mim. Ou não, eu posso deixar todos os meus projetos sem sites de projeto ou uma categoria específica. Se eu criar um projeto corporativo, por exemplo... Este projeto tem site de projeto, posso usar um template com listas e bibliotecas pré-definidas, né, como templates de é, TAP, né, Termo de Abertura de Projeto, é, gestão de mudança, uma série de controles pré-definidos dentro desse template, para que a gente consiga melhorar a performance dos nossos colaboradores, dos nossos gerentes de projeto e colaboradores do projeto. Então, é, para que eu possa configurar esta facilidade, que toda vez que eu fecho um projeto e publico este projeto, ele automaticamente crie um site novo de projeto para mim, eu preciso vir aqui nas configurações do PWA, olha que legal, bacana você administrador do teu tenant, você vai ter acesso a esta tela, e aqui você tem um conjunto de configurações que você consegue fazer no teu PWA, com certeza vai ter outras palestras aqui, ensinando a ajustar várias coisas, calendários, criar usuário, e criar cronograma, é, curva S, uma série, relatórios no Power BI, Rafael Santos é especialista nisso, então a gente tem é, uma série de outros, é, é, é, outras sessões abordando com mais detalhes isso, mas como o meu foco aqui hoje é documentação em SharePoint, eu preciso ensiná-los a habilitar essa funcionalidade que vem por padrão sale, tá? vem desabilitada. Então eu abro aqui projeto da empresa, ele vai me trazer essa tela, uma listagem de todos os projetos que existem dentro da minha organização, eu abro o meu projeto corporativo, que é o projeto que eu estou usando aqui por padrão, e aí aqui eu tenho uma tela, mas aqui eu tenho as configurações desse tipo de projeto, tá? eu posso ter uma descrição, eu tenho, posso ter sufixos específicos aqui para este projeto. Se é um projeto de TI, ele tem que ter uma sigla de TI. Ele cresce o número inicial dele é um número específico. De repente, ele tem a opção de criar novos projetos como lista de tarefas do SharePoint. Então eu tenho uma série de configurações aqui e inclusive tem uma que é específica sobre a criação do site do projeto, tá? Então aqui eu tenho três opções. Eu tenho a opção de não criar um site, que é a opção padrão que vem. Eu tenho a opção de permitir que o usuário escolha se ele vai criar ou não um site do projeto, tá? E eu tenho uma opção que é criar automaticamente um site de projeto toda vez que um projeto novo for publicado, tá? Eu vou deixar essa opção marcada, porque desta forma, uma vez que eu clico no meu projeto e publico, eu crio um projeto e publico ele, ele ganha um site de projeto automaticamente. Então aqui eu estou abrindo meu projeto no PWA. Tá? Aqui na aba projeto, nós temos um link para o site do projeto. Vou clicar aqui em site do projeto. E olha que bacana. Ele me direcionou para um site exclusivo deste projeto, que é um projeto dedicado para essa demo, onde eu tenho aqui um bloco de anotação específico, usando o anote. Eu tenho uma biblioteca de documentos aqui já criada. Tem uma lista de tarefas, onde eu posso delegar tarefas. Tem um calendário compartilhado com a minha equipe. E aí eu tenho links para a central de projetos, detalhes de projeto E as listas é, padrão deste site template, que é a lista de entrega, riscos e problemas. No nosso caso, gestão de documentos, a gente está falando de documentos. Esta é a biblioteca de documentos do SharePoint, vocês percebam que vocês já estão vendo uma experiência nova e eu vou passar rapidamente aqui em cima das funcionalidades que a gente tem <risos> dentro de uma biblioteca de documentos. Bom, uma biblioteca de documentos nada mais é do que uma pasta é, virtual né, dentro de um conjunto de servidores da Microsoft, uma gama de facilidades que você não encontra hoje dentro do teu file server ou do teu pendrive. Tá? É, uma delas é a lixeira. Vocês é, estão acostumados a trabalhar com o server e sabem, né? Quando você exclui um documento do seu diretório de rede, você não tem como restaurar uma versão anterior dele sem envolver a equipe de tecnologia. Tá? Então eles terão que restaurar um backup, um shadow copy, para você poder ter acesso àquele documento de novo. Outro cenário muito é comum, é quando você sobrescreve um conteúdo, imagina que você está trabalhando, por exemplo, é, um documento e de repente você precisa criar um novo documento, você usa um, um, um como template e sem querer salva o documento, né? de repente acabou a energia e ele salvou aquele documento em cima sem eu dar um salvar como? Eu perdi aquele documento, então o SharePoint ele traz algumas facilidades aonde você consegue de forma integrada todos esses recursos, combiná-los para melhor fazer a gestão documental dos seus projetos. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui de como que a gente sobe um documento dentro da biblioteca. Então, o primeiro passo é estruturar o seu diretório. Você consegue criar as pastas aqui. Então, eu imagino que eu tenho aqui um diretório, por exemplo, de plano do projeto, onde eu vou colocar as informações referentes ao plano do projeto. <coughs> É, eu vou criar uma nova pasta aqui, por exemplo, como documento de apoio, certo? E assim eu posso ir estruturando o meu dado dentro da minha biblioteca, a minha informação, né, dentro da biblioteca. Então, aqui dentro do plano de projeto, é, eu posso trabalhar diversos conteúdos aqui dentro. O SharePoint tem uma facilidade bem bacana, que são os tipos de conteúdo, tá vendo? Eu tenho um tipo de conteúdo chamado documento do Word, eu tenho um outro tipo de documento chamado pasta-trabalho do Excel e assim por diante. Eu consigo criar um novo tipo associado a um template pré-definido pela minha equipe de tal forma que quando eu clico em cima deste item ele automaticamente traz este template com um layout, com um cabeçalho, com um rodapé com uma série de informações para que eu consiga trabalhar um documento é, padronizado com a identidade visual da minha empresa. E essa é uma grande vantagem, né? quando você compra Project online, você ganha o direito de utilização dos serviços online da Microsoft. Tá? Então, nesse caso, eu não preciso ter aqui o Word instalado na máquina. Imagina que você está, de repente, no Mac, numa emergência, você precisou editar um documento do Word e na máquina onde você está acessando a internet, é um serviço de cloud, você pode acessar de qualquer lugar, né? é, com toda a segurança é, que a Microsoft nos oferece nessa camada de segurança, você pode acessar de qualquer device, desde que você tenha usuário e senha, você pode até habilitar duplo fator de autenticação para aumentar mais ainda a segurança, você consegue usar devices, dispositivos para gerar um token. Então, imagine que você está numa máquina que não tem o Word, você consegue editar este Word de uma forma tranquila, sem a necessidade de instalar nada na máquina. Mas, se você precisar editar no Word por algum recurso que o Word online não tem, e uma vez que eu estou no projeto, eu não preciso nem salvar, tá vendo? Uma vez que eu volto na minha biblioteca, olha que legal, eu estou é, com o documento salvo automaticamente dentro da minha biblioteca, sem aquela necessidade de clicar no disquetinho lá, de salvar documentos, etc, tá? Bom, vamos abrir novamente a biblioteca, vamos olhar o documento e vamos entender um pouco do que, que nós conseguimos é, ativar de funcionalidade para este documento. Né? Vamos olhar um pouco das facilidades de versionamento de documentos, tá? Então, quando eu falo de... <coughs> É, biblioteca de documentos eu tenho uma facilidade que na, no meu ponto de vista é uma das melhores aonde eu consigo nas configurações da minha biblioteca tem uma série de configurações a gente vai passar por algumas delas aqui tá? uma delas é a parte de controle de versão configurações de controle de versão uma vez que eu abro o meu controle de versão, ele tem alguns grupos de configurações. Um grupo onde fala sobre aprovação de conteúdo, tem outro grupo sobre, que fala sobre histórico de versões, tem outro que fala sobre segurança dos itens, quem vai acessar o que, e uma outra opção que é a questão do checkout. Vamos passar uma a uma para que vocês entendam. Quando a gente fala de aprovação de conteúdo, imagina que você tem uma equipe multidisciplinar trabalhando no seu PMO. Diversas pessoas produzem conteúdo. Só que, convenhamos, todo conteúdo que é corporativo de um projeto precisa passar por uma aprovação, por uma revisão para que a gente não publique informações incorretas. Tá? Então eu consigo habilitar dentro da minha biblioteca uma flag de aprovação de conteúdo. Quando eu faço isto, todo documento novo criado ele é criado como rascunho, tá? porque o, o, o, o SharePoint subentende que se é necessário a aprovação deste documento, qualquer conteúdo novo criado, sem antes passar por uma aprovação, não entra com status publicado, aprovado, tá? então ele cria com status rascunho. Tá? Falando de histórico de versão, a gente tem um conjunto de opções, é, que nos ajudam muito dentro da gestão de versão dos nossos documentos. A quem é de qualidade, quem cuida dessa parte de gestão documental, sabe que fazer versão dos documentos é uma tarefa e tanto, uma tarefa muito complexa, porque geralmente você tramita documentos com versão antiga, às vezes esquece que tem uma versão nova e trabalhar isso de uma forma integrada dentro do SharePoint é muito bacana, tá? Então eu tenho a opção de trabalhar sem nenhum controle, ou seja, o um documento que está na minha biblioteca, ele é único, ele não tem nenhum controle de versão. Eu posso trabalhar versões principais, ou seja, o que é a versão principal? É, eu incremento a cada modificação de um em um. Tá? Então, os números inteiros ali, se eu colocar uma vírgula dentro daquele plano, ele vai incrementar para 2.0. Se eu colocar uma outra vírgula, ele vai incrementar para 3.0. Muito utilizado quando a gente tem documentos que não precisam de um controle e que não sofrem alterações conjuntas. Tá? Quando eu tenho uma equipe trabalhando em cima de um documento, né, é, de repente eu preciso colaborar entre várias pessoas este conteúdo. Então para este cenário, a gente gosta de utilizar versões principais combinadas com as versões secundárias. E como isso acontece? Tá? Quando eu subo um documento, este documento automaticamente é salvo dentro do SharePoint com status de rascunho e a versão inicial dele é 0.1. Tá? À medida que eu vou fazendo alterações neste documento, ele vai incrementando 0.2. 0.3, 0.4 e assim por diante. Quando eu aprovo este documento, ele vira 1.0. Tá? E o status muda para aprovado. Quando eu edito novamente este arquivo, ele começa novamente a incrementar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e assim por diante. Quando eu aprovo novamente esse conteúdo, este documento, ele automaticamente vira 2.0 e o status de aprovação virá aprovado. Tá? Então, esse recurso de versionamento dos documentos é muito bacana. Eu vou mostrar na prática para vocês porque é um recurso que eu quero que vocês ativem nas bibliotecas dos documentos de vocês para que vocês utilizem isso para guardar o histórico das alterações. Por quê? Quando eu tenho lá 0.1, 0.2, 0.3, o SharePoint guarda o estado de cada uma delas, tá? E a grande vantagem é que o SharePoint, ele guarda só o diferencial. Então, nós temos lá um docx, e esse docx, ele possui três versões. O SharePoint vai armazenar só o delta dessas versões, sem ocupar espaço desnecessário para vocês. Você consegue ter a integridade de cada versão garantida por este controle de versão. Tá? Essas outras duas opções são opcionais, mas eu recomendo que vocês marquem e limitem o número de versões em que você vai armazenar. E aí eu vou justificar para vocês o porquê. Vocês viram que lá no índice, na nossa pauta, eu comentei sobre flow, né? automação de rotinas né? é, é, associadas ao documento. Então você pode ter um fluxo de trabalho criado em cima dessa biblioteca de tal forma que ela gerencia e automatiza alguns processos. Você pode errar, cometer um erro e de repente criar um loop tá? de edição de algum metadado e este, é, esta biblioteca ela, a cada alteração de metadado ou de conteúdo ela vai incrementar a versão então eu recomendo que você coloque aqui um limite é, pode ser um limite alto sem versões se você quiser restringir ser mais conservador aqui talvez colocar um número menor para evitar que o teu espaço de armazenamento do SharePoint seja 100% ocupado em caso de falhas como essa que eu comentei com você Bom, outro tópico muito bacana é a questão da segurança dos itens de rascunho. Uma vez que eu comentei lá em cima, né, que eu marquei a opção que exige aprovação e todo documento que salva, ele é salvo como rascunho, eu tenho três opções aqui de exibição deste documento na biblioteca de documentos. Ou seja, qualquer usuário que possa ler itens, uma vez que eu coloco um documento 0.1 status rascunho, ele vai poder ver? Não, não faz sentido. Eu não publiquei o documento ainda. Tá? Então, qualquer usuário Nós estamos falando do colaborador, do leitor Este consumidor Da informação Ele só pode enxergar versões principais Ou seja, versões aprovadas Versão 1.0 Versão 2.0 Então, é, a outra opção É apenas usuários que podem editar Os itens E quando a gente fala de checkpoint a gente tá As mesmas facilidades que a gente tem no file server A gente também tem dentro de uma biblioteca de documentos Que é a questão das permissões. Consigo trabalhar a permissão a nível de site do projeto, a nível de biblioteca do projeto, a nível de pasta e a nível de documento. Então uma vez que ele tem naquela pasta permissão para editar, ele passa a enxergar os itens rascunhos. Porque se ele é um editor de conteúdo, ele pode colaborar com conteúdos. Isso é parametrizável, você define ou não aqui. Tá? Ou você pode é, é, marcar esta opção, que é a que eu mais gosto, que o SharePoint fica configurado de tal forma que apenas os usuários aprovadores de conteúdo e eu, que estou construindo este conteúdo. Então, eu subi um documento, eu enxergo este documento e os meus líderes, as pessoas que aprovam este documento. O meu, você subiu um documento? Você enxerga o documento? Eu não enxergo, mas os seus líderes enxergam o documento que você está criando. Porque eles podem acompanhar em tempo de desenvolvimento o seu documento. Gosto muito desta opção. E o Checkout é uma opção muito bacana. Toda vez que você vai editar um documento, você trava ele para você. Então quando você faz um Checkout, você está bloqueando aquele documento, aparece teu nome no sistema. Isso é ótimo, que você sabe quem está com o documento travado, no file server não consegue, é. E você, ao terminar o seu documento, você consegue fazer o check-in dele para que você consiga liberar o documento para que outras pessoas consigam editar, tá? Então, há cuidado que quando você habilita esta opção, a coautoria passa a ter algumas limitações, né? Porque você está bloqueando só para você, você não vai conseguir liberar para ninguém mais é, marcar que esse documento seja editado em tempo real junto com você, tá? então eu gosto de deixar isso aqui como não. uma vez que eu dou ok ele vai aplicar essas configurações na minha biblioteca e perceba que a gente tem um cenário diferente já na minha biblioteca uma coluna nova foi adicionada na exibição que é o status de aprovação, olha que bacana, não tinha né o SharePoint, uma vez que não estava habilitado, tudo que tem dentro dessa biblioteca, a partir desse momento, ele considera como aprovado. Tá? Qualquer alteração que eu faça, ele vai considerar como rascunho. Tá? Oh, Weber, você ativou a versão e eu quero ver aqui na página inicial a minha versão. Como é que eu adiciono na minha exibição a versão do meu documento logo na, na, na primeira página? Então aqui, ó, olha que bacana, tem a exibição a minha view, a gente chama de view, eu consigo editar este modo de exibição e determinar quais colunas, qual metadado eu quero adicionar dentro deste meu, desta minha exibição. Tá? Isso é muito importante para que você consiga adaptar o SharePoint, adaptar a sua biblioteca de documentos, de acordo com a necessidade da tua área. Tá? Alguns precisam entender é, quem criou o documento, enxergar né, quem criou o documento, quando criou né, se está com check-out para se uma vez que eu habilitei lá a opção eu quero mostrar o campo com o check-out para uma vez que eu adiciono os campos, eu passo a ter na minha exibição essas informações logo de cara, olha que bacana e olha a versão muito bacana, já está trazendo a versão do documento vamos fazer na prática aquela aquela análise então eu tenho um documento 2.0 ele foi editado vamos editar eu adicionei eu marquei as configurações de primárias e secundárias então eu vou colocar aqui primeira modificação dou um enter fecho vamos enxergar qual é o comportamento da versão deste documento ele está atualizando e olha que bacana, ele incrementou como rascunho uma versão nova, que é a 2.1. Se eu editar esse documento de novo, qualquer edição que eu faça neste documento, ele vai acumular versões é, dentro deste documento. E vamos implantar uma... Uma vez feito isso, vamos voltar para a biblioteca de documentos. Ele vai carregar a, novamente a tela. E eu tenho a minha versão 2.2. Tá? Poxa, Heber, eu quero entender aqui é, o que, que foi alterado de um documento para o outro. Eu consigo enxergar essas versões anteriores? Se você clicar nesses três pontinhos, você tem um menu de contexto que a gente chama, onde eu consigo ter várias ações dentro desse documento. Uma delas... É o histórico de versão deste documento. E olha que bacana. Eu tenho aqui, quando o documento foi criado, a primeira alteração que a gente fez nesse documento foi a inclusão de um texto. Ele ainda estava só com a versão principal marcada. Tá? E ele estava com o status aprovado. Eu cometi uma terceira mudança nele. Perceba que ele não incrementou para 3.0. Porque nesse momento aqui, eu havia configurado para ele controlar também versões secundárias. E perceba que ele publicou 2.1 com status rascunho. Status de aprovação igual rascunho. O documento tinha 17.1K. Foi modificado por quem? Por Eber. Quando ele foi modificado? Depois ele sofreu uma segunda alteração, no dia 16, às 14, 23. E aí, por quem ele foi modificado e o tamanho que ele cresceu? Perceba que ele cresceu 1K. Por conta de uma palavra mais que eu coloquei. A qualquer momento eu consigo exibir aquele documento naquele estado que ele estava. Então eu vou clicar aqui em exibir só para vocês enxergarem. <risos> Olha que legal. Ele vai abrir aquele documento naquele estado em que ele estava. Tá? Se eu clicar aqui em cima, então vamos colocar histórico de versão de novo. Eu não vou exibir os metadados, eu vou exibir... Agora o conteúdo do documento, ó. clico em cima ele vai abrir o meu documento, olha que legal, está abrindo meu Word, tá vendo? Nesse momento ele está buscando o estado da arte da versão 2.0 sem as alterações da 2.1 e da 2.2, tá? isso para a gente é uma vantagem muito grande, porque no cenário convencional eu teria quatro arquivos. Olha que legal, aqui eu não tenho a primeira modificação, eu não tenho a segunda modificação. E olha que bacana o que o que Word me traz, né? Quando eu tenho o Word integrado com o meu SharePoint, ele reconhece automaticamente o, a, a, o controle de versão que eu estou fazendo e me pergunta se eu quero restaurar esta versão, ou seja, tornar esta versão a oficial a partir de agora, ou se eu quero comparar versões. Quando eu clico em comparar versões, o Word desktop da minha máquina aqui está indo lá na minha biblioteca de SharePoint trazendo todas as versões que nós temos lá e vai comparar os documentos, olha que bacana, olha que legal, ele trouxe a versão atual ele trouxe a versão anterior com os controles de alteração do próprio Word, que vocês já estão acostumados a trabalhar. Olha que legal. Então eu posso aceitar, posso rejeitar, comparar as duas versões. Você tem as opções aqui ó, de combinar e comparar, que são funções nativas do seu é, Word Desktop. Tá? Bem bacana essas funcionalidades. Eu gosto de mostrar isso para vocês, para que vocês consigam abrir a mente de vocês e criar aí esse desejo de ir para o SharePoint, deixar de usar esse sistema de arquivos convencionais que nós temos hoje, que é o file server, essas soluções que nós temos de mercado hoje, que não tem esses controles que o SharePoint tem, tá? Uma vez que vocês têm toda essa solução gratuito para você que paga o projeto online, tá? Uma vez que você paga o projeto online, você tem direito de utilização desses recursos, tá? Então, uma vez que eu tenho a minha versão rascunho 2.2, eu consigo aqui também no meu menu de contexto trabalhar a aprovação deste documento, tá? Então, eu venho aqui publicar. Quando eu publico o documento, ele muda o status deste documento para pendente, né? Saiu de rascunho e foi para pendente. Olha que bacana, tá? Neste momento esse documento está disponível eu Estou dizendo que ele está disponível para uma aprovação Ele está pendente de uma aprovação E eu consigo Trabalhar A aprovação deste documento De uma forma bem bacana Quando eu venho aqui Aprovar documento olha que Aprovar rejeitar O sistema já me traz uma tela específica Para que eu possa preencher um comentário de aprovação Ou eu rejeito Devolvo isso para o usuário Ou eu aprovo quando eu aprovo este documento, percebam que a versão dele vai ser incrementada tá? para 3.0. Olha que bacana. Tá? Você tem tudo isso nativo dentro do teu projeto online para que você possa fazer a gestão documental do seu acervo de documentos de uma forma muito mais prática, sem a necessidade de ficar controlando versão na descrição do documento, na, no nome do documento, ficando aqueles nomes absurdos de grande você consegue ter todo o histórico das versões à sua disposição a qualquer momento dentro da plataforma para que você consiga acessar este documento. Inclusive os metadados, olha que bacana, quando eles sofrem alterações, o sistema guarda essa alteração para que você possa é, trabalhar um rastreamento de quem alterou, quando alterou e o que alterou no seu documento Dentro do SharePoint Ok? Bom, uma outra facilidade que eu gosto muito de apresentar É a facilidade da sincronização tá? Uma vez que eu aciono essa funcionalidade Ele me pede para abrir o OneDrive for Business tá? E ele vai sincronizar o conteúdo dessa biblioteca Com o meu desktop Inclusive ele já deu uma mensagem, ó, no momento você está sincronizando deu certo né? e ele está se preparando aqui para trazer todos os documentos todos os documentos que estão nesse, nessa biblioteca para dentro do meu desktop, é eu configurável eu posso configurar o que eu quero sobre demanda o que eu quero deixar online, o que eu não quero tá? mas é importante isso para vocês, conforme eu havia comentado anteriormente, tem cenários onde o, o gerente do projeto é em campo uma obra a obra não tem conectividade com internet né? e você precisa ter o acesso a um checklist, a um documento para poder trabalhar ali um, um, um, a sua rotina, né? o teu processo dentro daquele, do teu notebook, do teu laptop na obra então esse cenário te ajuda porque você consegue ter dentro do seu OneDrive, olha que legal você ganha uma pasta com o seu documento aqui dentro no meu caso eu sincronizei apenas a minha subpasta, plano de projeto. Se eu tivesse configurado para fazer o sync da raiz inteira do documento, olha que legal, ele teria trazido todo, todo o meu diretório. Vamos olhar aqui, olha que bacana. Com as duas pastas e os seus respectivos documentos dentro. Você consegue, por exemplo, simplesmente trazer este conteúdo para esse dispositivo, olha que legal, ou liberar espaço. Essa funcionalidade é muito bacana, quando você marca esta opção, ele vai iniciar um processo de download, tá vendo, desse dispositivo, olha que legal, e vai garantir que todas as vezes que você precisar deste documento, você tem ele no seu dispositivo, tá sem a necessidade de ter que baixar, isso é muito útil, muito útil mesmo dentro do cenário corporativo, aonde nós temos projetos, aonde o campo, né, o, o operador de campo, o gerente do projeto tem que ir a campo para fazer uma atuação direta é, é, com os colaboradores e não tem conectividade. Tá? O que acontece quando ele volta para o escritório? Chega no PMO, Conecta a internet, liga o computador dele na rede corporativa, automaticamente o OneDrive for Business, que está aqui ó, no cantinho do seu desktop, ele vai sincronizar o teu diretório on-premise com a nuvem. Ou seja, todos os dados que você alterou em campo, ele começa a subir um a um, Tá vendo? Atualizando os seus arquivos, ele começa a subir um a um para o seu diretório do projeto Respeitando versionamento tá? Então se eu abrir offline algum documento dentro do meu desktop Ele automaticamente vai incrementar a versão Gerencia muito bem os conflitos com base na hora em que você publicou Se duas pessoas estão offline, dificilmente essas duas pessoas vão conectar simultaneamente a primeira que conectar, ele incrementa a versão, a segunda que conectar, ele incrementa em cima dela. Ele guarda a versão dos dois. E se tiveram duas alterações no mesmo documento por usuário separado, ele automaticamente guarda 1.1 1.2. 1 você pode usar a opção de fazer o Merge Manual, caso tenha acontecido alterações no mesmo item do documento. Mas aqui eu alterei o mesmo parágrafo que você nós dois subimos o documento, o último que subiu sobrescreveu do primeiro, lógico que eu guardo a versão, mas o que fica valendo é a minha. Então, isso é a única coisa que você tem que gerenciar quando existir esse cenário offline dentro do teu portfólio de documentos, tá bom? Bom, e existe um desafio muito grande, né? Nós que somos gestores de projetos, é, como que a gente faz a gestão documental? Como é que eu sei qual documento... É, está presente dentro da biblioteca? Qual documento que não está presente na biblioteca? O SharePoint tem uma facilidade que eu amo, que é a exportação para Excel. Eu sou muito amigo do, do nosso MVP de Excel, que é o Benito Savastano. A gente tem explorado muito essas integrações de SharePoint, Proj e Excel, inclusive no nosso canal lá no YouTube, que vocês têm o um endereço aí com vocês. É eberlopes.br, lá você tem vários vídeos falando sobre esse tema, inclusive um deles é tratado com muito mais propriedade essa questão que eu vou comentar agora. Eu consigo ter uma lista mestra, tá, com todas essas propriedades do documento estendida dentro do Excel, então, basta eu clicar neste botão, ele vai criar uma conexão, olha que legal, para o meu SharePoint, eu vou abrir esta conexão, ele vai me abrir o Excel, é, se eu estiver logado na minha instituição, na minha corporação, ele já vai entender que eu sou um usuário que tenho acesso. Eu mando habilitar, estou logado, tá vendo? Com o um usuário da organização que tem acesso a esse projeto. E olha que interessante, ele trouxe todos os documentos que estão dentro do meu diretório. Pastas e documento, olha que legal. A as Pastas não me interessa, eu quero mostrar somente os documentos. Posso aplicar filtros, posso aplicar uma série de coisas. E assim, o mais legal de tudo isso, posso salvar este documento com o nome de lista mestra, colocar a identidade visual da empresa, logotipo e tal, para que eu consiga, toda vez que um novo documento é, seja carregado dentro do meu diretório, ele automaticamente gere um registro dentro da minha lista mestra. Vamos salvar essa pasta de trabalho que eu acabei de criar ou seja é um documento de apoio que está dentro do meu diretório de apoio tá, vamos clicar aqui na, no diretório documento de apoio, vamos ver se o Excel está aqui dentro uma vez que eu tenho um novo documento dentro do meu diretório olha que bacana, tem um novo documento versão 0.1, criado por Ever, rascunho eu, Eber, sou administrador, né? então eu enxergo também os documentos que não são aprovados, que são pendentes e as cunhos. mas se o usuário logado no Excel for um usuário que é somente leitura, ele só vai enxergar as versões aprovadas deste documento, ou seja, ele não tem permissão, lembra que a gente marcou a configuração, eram três opções, a gente marcou a última, ou seja, só eu e os meus líderes enxergam. Então o usuário que tiver essa lista mestra só vai chegar a última versão disponível. E ela é dinâmica, gente. Olha que legal. Atualizar dados. Você viu que ele foi lá no SharePoint, trouxe o documento para cá, ó, passa XLS para mim. Ou seja, sempre que acontecer uma modificação nesse documento, a minha lista mestra sempre vai me mandar para o documento mais atualizado, que é este documento que está até baixando aqui na minha máquina, olha um que bacana, porque é um link é, externo ao SharePoint, então ele traz isso para minha máquina. Bacana? Gostaram? Um outro recurso muito legal que eu gosto de mostrar, isso é, é faz parte já de um processo de automação dos controles dentro da minha biblioteca, é o fato de eu criar o metadados. Tá? Imagina que eu tenho que fazer uma triagem desse documento, né? Informando aqui, por exemplo é, quem é o responsável por esse documento? Né? Por mais que foi eu que modifiquei, foi eu que criei, mas o responsável por isso é o meu chefe, tá? Então, como é que eu adiciono um metadado novo dentro do SharePoint? Eu tenho dentro da, das minhas opções de biblioteca é, uma opção bem bacana aqui, as configurações da biblioteca que são o gerenciamento das colunas dessa biblioteca, tá? que são os metadados, tá? vocês vão entender claramente o que é um metadado. Então eu posso vir aqui e criar um novo, uma nova coluna é, com uma informação específica para que eu possa preencher no upload desse documento, tá? então aqui por exemplo eu vou colocar uma coluna chamada responsável tá? é, e esta coluna responsável ela vai ser do tipo usuário, pessoa ou grupo porque a minha organização utiliza o Active Directory integrado com Office 365, é, isso é muito comum, a gente usa o AD Connect para fazer essa integração do meu diretório de usuários on premise do meu servidor com a, a, a nuvem, para que os seus usuários de project sejam os mesmos da sua rede. Então, você dá o Ctrl Alt DEL e loga com o um usuário de rede, automaticamente você consegue ter o mesmo usuário e senha no teu projeto online. Pesquise isso, tem um vídeo meu só falando sobre Azure AD Connect, que é a integração do Office 365 com o seu AD local, no meu canal. Tá? É, eu consigo tornar esse campo obrigatório ou não, valores exclusivos, ele não permite dois registros com o mesmo valor, é, várias seleções, posso adicionar mais de um usuário, não quero, não quero, nome com presença, dou um ok. Quando eu faço isso, automaticamente ele cria um metadado, adiciona na exibição, este metadado e eu passo a ter a possibilidade de associar mais uma informação dentro do meu documento, mas fora dele. Ou seja, ele está no contexto do documento, mas não está contido dentro do display onde está o conteúdo. É um metadado, é uma propriedade estendida do meu documento. Olha que legal, ele está ali. E aí eu tenho as facilidades do SharePoint, que são fantásticas, por exemplo, como edição rápida. Consigo editar múltiplos documentos em tempo de tela, usando a experiência da edição rápida, que é muito parecida com o Excel, tá? de tal forma que eu consigo ter aqui um grid com as informações. E aqui, olha que legal, eu simplesmente estou buscando no meu diretório as informações e preenchendo, uma vez que eu dou um enter, olha que legal, ele já está salvando essa informação e gravando no registro, então esse documento agora tem um metadado olha que legal, preenchido que é o Alisson Scalpo ou seja, ele é o responsável por esse documento, tá? é, se esse campo for um campo obrigatório, eu consigo fazer esse documento ser preenchido de uma forma é, automática, vamos fazer um, um processo é, dentro do Word, olha que legal vamos criar um documento do Word vamos é, dar um, um novo nome para ele vou clicar em editar no Word o que eu queria mostrar é isso daqui, olha que legal dentro das propriedades do documento olha que interessante mostrar todas as propriedades eu consigo ter é, as informações dos metadados do documento e olha quem está aqui campo responsável eu consigo trazer uma pesquisa do meu diretório, validar esta informação, olha que legal ele achou o recurso uma vez que eu salvo o meu documento, vocês vão ver que ele automaticamente preencheu uma ira com o responsável por este documento sem a necessidade de eu editar o metadado do meu documento tá? vou colocar aqui o novo documento, aqui ira vou fechar o meu Word <risos> e vamos lá ver qual é o comportamento, carregando para o SharePoint e vamos entender aqui dentro da pasta do plano do projeto o que, que aconteceu efetivamente com este novo documento que eu dei o nome de Maíra na nossa plataforma de gerenciamento de documentos olha que legal, ele preencheu o metadado sem eu ter entrado aqui dentro do SharePoint então essa é uma das facilidades bem bacana para vocês tá? É, outra facilidade legal que a gente tem dentro do Word Vou pegar esse mesmo documento aqui São as facilidades de partes rápidas Eu consigo trazer também esses metadados Para dentro do meu documento tá? Imagina que eu quero trazer o responsável No meu cabeçalho, no rodapé do meu documento Para que ele fique visível dentro desse documento De uma forma é, que eu consigo sempre é, estar mostrando ali a informação para o meu usuário do metadado eu venho aqui em inserir olha que legal, eu tenho aqui partes rápidas e eu consigo trazer várias informações aqui é, para dentro do meu documento, automatizar várias informações data e hora, número de página uma delas são as propriedades do documento então olha que legal, olha o campo responsável que é o metadado ele trouxe automaticamente uma vez que eu altero este documento, ele está somente leitura, porque ele está aberto no meu browser, eu vou criar um nome novo aqui, com partes rápidas. E uma vez que eu salvo este documento, toda vez que eu altero este metadado, ele automaticamente muda sozinho o conteúdo deste arquivo para a gente. Vamos ver como é que ele se comporta. Eu vou mudar aqui todo mundo para Alison Alisson, olha que legal, ele vem atualizando, olha, show né, tá, sai do modo de exibição, se eu vier é, dentro daquele documento, bom, uma vez que eu abro o meu Word, eu tenho a informação atualizada dentro do meu Word automaticamente, sem a necessidade de eu ter que abrir o documento e editar este label, né? esta informação em massa. Às vezes todo cabeçalho tem que ter o responsável. Né? Então imagina que troca o um responsável você tem que fazer isso em todos os documentos. Tá? Isso é bem bacana. E uma coisa bem bacana que a gente usa muito é o alerta emigo. Tá? Essa, essa funcionalidade de alerta a gente utiliza muito para proteger uma biblioteca de documentos de alterações é, indevidas. Imagina que se você dá acesso de edição nas bibliotecas, você pode dar, mas imagina que você quer controlar. Você consegue criar um alerta que notifica X usuários por e-mail, você pode configurar um SMS para envio disto, é, e aí você tem os tipos, né? Ele vai me alertar quando tudo for alterado ou só quando novos itens forem adicionados, ou quando itens existentes forem modificados ou quando itens forem excluídos. Imagina que assim, eu quero ser notificado toda vez que alguém excluiu o documento. Imagina que tem aquele cara lá espertão, que é do, excluir uma evidência do projeto e tal, ele entra aqui, exclui, você é automaticamente notificado sobre essa exclusão. É, alertas para essas alterações, ou seja, quando que ele vai me alertar, qualquer alteração que for feita, quando outra pessoa altera um documento, quando outra pessoa altera um documento que eu criei, ou quando outra pessoa altera um documento que a última modificação foi feita por mim. tá? você consegue proteger o teu conteúdo para que ninguém entre e mexa no teu conteúdo, talvez ali para violar é, a, a, a integridade daquele documento e te prejudicar. É sempre bom estarmos protegidos contra esse tipo de ação. E as alertas são configuradas imediatamente, ou no final do dia, ou um resumo mensal, e eu configuro qual dia da semana e hora que eu quero receber esses alertas. Qualquer uma das ações adicionadas, né, ou modificadas, ou excluídas, ele vai notificar os envolvidos, uma bela uma matriz de comunicação, que envolve as pessoas. Tá? Esse, essa funcionalidade para o escritório de projetos é muito boa, porque você notifica os usuários que aquele documento tem vida e ele está sofrendo uma mutação, uma modificação, um conteúdo novo que está sendo adicionado ali dentro. As pessoas ficam todas integradas, todas na mesma página. Isso ajuda vocês a trabalhar os projetos. Bom, espero que vocês tenham gostado. A proposta é transmitir um pouco de conteúdo para vocês. Fico aqui à disposição para vocês no chat, para perguntas e respostas. E até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.